Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao o Mundo Agrimensor. E hoje nós vamos aprender como calcular o comprimento de feições de tipo linha utilizando o software QGIS. E lembrando que o seu shapefile deve estar num sistema de coordenadas, tá? Para poder fazer esse cálculo, se eu tiver um sistema de coordenadas, então você vai ter que colocar aí para poder realizar esse cálculo. Vamos colocar esse aqui mais para o lado e vamos uh, ligar o modo de edição, aqui no lápis, e abrir a tabela de atributos. Aqui, no meu caso, esse shapefile é um shape de rede de água, tá? Então, aqui nós vamos calcular quanto quantos quilômetros eu tenho, né? Quantos mil metros eu tenho de rede de água aqui. Vamos ver aqui, então, em calculadora de campo. Vamos criar um novo campo. Aqui em é nome do campo, então, vamos dar um nome comprimento. Lembrando que o nome do campo não pode ter... É, carácter especial, cedilha, acento uh, e espaço também não pode, tá? Então, comprimento underline M, para eu saber que são metros, número decimal real. É, comprimento do campo de saída 10, precisão 3. Vamos ver aqui em expressão. Né, e aqui no meio nós vamos selecionar a nossa expressão. No caso que a nossa expressão vai ser essa cifrão-ente aqui. Então, aqui ele já deu a nossa prévia de saída, 5.249. Vamos lá. Ok. Podemos ver aqui, então, que criou uma nova coluna com os comprimentos, certo? Aí, isso aqui, então, em metros. Se eu quisesse ir em quilômetros, eu poderia ter feito direto aqui. Vamos aqui. Em km. Vamos por número decimal real. E vamos utilizar aqui a expressão. Vamos pôr aqui lente, já dividir por mil, certo? Ok, então já teremos um, uma coluna né, com o um valor em quilômetros, beleza? Para salvar o shape, então, nós vamos aqui nesse disquete com lápis para salvar o arquivo, salvar nossas alterações né e para se quisesse saber também é, qual o, o somatório total né desse, desse shape, desse, dessas feições posso vir aqui o campo de, de estatísticas, se não tiver aparecendo para você aqui na barra de ferramentas, você vai ter que vir até em exibir, painéis e estatísticas, ok, daí vai abrir essa nova, nova janelinha aqui, vamos selecionar o campo que nós queremos somar, comprimento ou comprimento em quilômetros, tanto faz, ele vai aparecer o valor dele aqui em soma, nós podemos selecionar todas as feições, certo? podemos selecionar todas as feições ou, ou selecionar algumas feições só que nós podemos calcular Bom, aqui você pode selecionar o que, que deseja que apareça aqui tá? no, no nosso caso aqui seria só o valor total vamos aqui então como está ali selecionado a caixinha está selecionada aqui, tá aqui para apenas feições selecionadas vamos nesse ícone e selecionar todas as feições aqui ele já deu então nossos valores aqui, a contagem de quantas feições tem e a soma total de quantos quilômetros tem, 48.45 quilômetros. Beleza? É isso aí. Muito obrigado por assistir. Da FD, não esqueça de deixar o joinha para contribuir com o canal e não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado.